a franquia Mario Kart é sem dúvida a mais rentável da Nintendo são personagens da própria empresa um game que não necessita de grandes inovações ou mesmo de gráficos e mesmo assim é extremamente divertido aliás divertido até demais mas você sabia que o jogo nem foi planejado era para ser uma continuação de outro game de corrida mas muitas coisas deram errado nesse projeto e foi deixado de lado e quase foi descartado só que se você é fã da Nintendo e alguém por acaso vier a discutir a genialidade de Shigeru Miyamoto mostra esse vídeo para ela pois Shigeru Miyamoto simplesmente transformou todos os defeitos que estavam tendo dentro do game em mecânicas a favor do jogo e não foi uma vez só não, viu? Foram várias, a cada novo problema uma nova solução, usando as limitações para criar a série de jogos que foi imitada por todos os concorrentes e é até hoje. E tudo isso nós vamos contar em detalhes, a criação e desenvolvimento de Super Mario Kart de Super Nintendo. Esse jogo aqui ó, qual game que deu errado? Quais as limitações que impossibilitaram a continuação do jogo. Como Shigeru Miyamoto foi usando cada uma dessas limitações a seu favor. Como pensaram nos power-ups. Como Mario e todos os outros personagens do Reino do Cogumelo entraram no jogo. E você vai se surpreender ao saber que Mario nem era para estar no jogo. Um vídeo para você que é fã da Nintendo. Ficar ainda mais apaixonado por ela. E para você mandar para aquela pessoa que não gosta tanto. E acredite, no final essa pessoa vai ser um nintendista com certeza. Vamos descobrir tudo isso juntos e vai ser agora. Então, bora! <risos> Super Mario é a maior e mais importante franquia da história dos videogames assim como a mais rentável da Nintendo superando até mesmo o fenômeno Pokémon que se somando o uso da marca e outras mídias ultrapassa a casa dos inacreditáveis 100 bilhões de dólares porém quando falamos exatamente em jogos Pokémon não consegue alcançar o montante de Super Mario e seu gigantesco leque de spin-offs que contam com Mario Golf Mario Tênis Mario Paint Mario Party, Mario RPG, enfim, são tantos que se a gente fosse citar todos, o vídeo ia ficar enorme. Porém, dentre todas as subséries, uma em especial chama muito a atenção, por geralmente lançar o jogo mais vendido, ou pelo menos um dos mais vendidos dos consoles lançados pela Nintendo. Seja nos consoles caseiros ou nos portáteis. E é claro que eu estou falando de Mario Kart, a franquia que é um verdadeiro estrondo, e se tornou um jogo obrigatório para quem compra qualquer vídeo, videogame da Nintendo isso porque desde que estreou no Super Nintendo Mario Kart só foi aumentando o faturamento ano após ano console após console sempre ocupando os primeiros lugares dos mais vendidos atrás apenas dos títulos que eram vendidos junto com o console ou seja dá para cravar tranquilamente que Mario Kart é a franquia mais lucrativa da Nintendo primeiro porque o custo de produção é baixo e depois por não precisar mudar muita coisa de um jogo para Outro. só que por incrível que pareça a ideia de Mario Kart não veio de imediato na verdade tudo isso se deu meio sem querer querendo se é que você me entende e foi se moldando com o tempo uma história que além de muito esforço e criatividade exigiu uma certa dose de sorte por parte da Nintendo dos seus desenvolvedores e é claro do mestre Shigeru Miyamoto sorte também importa tudo começou de verdade no lançamento do Super Famicom, a versão japonesa do Super Nintendo aqui no Japão. Em novembro de 1990, quando junto ao console, havia entre os games de lançamento, um game de corrida, bem diferente do que havia na época, chamado F-Zero. O game se passava num futuro distante, e trazia humanos competindo contra alienígenas, em pistas de corrida no espaço, onde controlamos naves extremamente rápidas que planavam nessas estradas o jogo foi um tremendo sucesso pois era incomum entre os games de corrida da época esse ar radical e futurista conquistando principalmente o público adolescente porém faltava algo em f-zero um modo multiplayer que possibilitasse aos jogadores disputar um contra com seus amigos algo que aumentaria consideravelmente o seu fator replay a Nintendo então chamou o lendário designer Shigeru Miyamoto o nome por trás das franquias mais importantes da empresa, como Super Mario The Legend of Zelda Metroid, entre tantos outros para produzir a continuação de F-Zero Shigeru Miyamoto já tinha sido o produtor principal do primeiro F-Zero e fez questão de voltar na sequência, para definir como seria o novo jogo, que enfim teria um modo multiplayer ele montou um time de 8 pessoas e começou a produção com data de lançamento prevista para 1992 F-Zero tinha como principal conceito a sua velocidade, já que se tratavam de naves que literalmente voavam a centenas de quilômetros por hora, então teriam que construir pistas que trouxessem retas enormes, para causar ao jogador uma sensação verdadeira de velocidade esse conceito já tinha sido explorado no jogo anterior, porém de maneira mais tímida, mas mesmo assim funcionou muito bem, porém, quando foram dividir a tela no modo multiplayer e colocar os jogadores disputando simultaneamente, o hardware do Super Nintendo não conseguiu passar essa tal sensação de velocidade que o jogo tanto necessitava. Quer dizer, o videogame não conseguiu processar duas pistas, sem que comprometesse consideravelmente a performance. O resultado disso, simplesmente o game foi cancelado. Isso mesmo que você ouviu, cancelado. Ou pelo menos, a ideia de fazer um novo F-Zero naquele momento. O game ficou de lado por semanas, arriscando ser um dos projetos descartados da Nintendo. Literalmente, Mario Kart seria jogado no lixo antes mesmo de existir. Até que Shigeru Miyamoto, sempre ele, encontrou a solução no maior problema do game. O maior defeito se tornando a maior virtude. O curioso é que o maior problema que os desenvolvedores encontraram foi o formato das pistas por possuírem retas muito grandes e essas retas seriam impossíveis de encaixar num formato 512 pixels por 448 pixels Esse formato era necessário por ser a resolução do Super Nintendo tendo assim que criar diversas curvas para chegarem nessa forma que queriam, como podemos ver nessa imagem, mas com esses formatos de pista era impossível passar a sensação de velocidade, que um jogo como F-Zero pedia como muita coisa já estava pronta e era até possível colocar veículos funcionando bem no jogo claro que de maneira mais lenta e menos radical, Shigeru Miyamoto pensou em algo que poderia servir naqueles modelos de pistas cheias de curvas, e lembrou que, já fazia algum tempo que queria fazer um jogo de corrida que trouxesse a sensação dos jogadores controlarem carrinhos de parque de diversões, aqueles carrinhos de bate-bate tá ligado naquela época também os karts eram muito populares principalmente entre os pilotos de fórmula 1 que gostavam de se divertir com eles ou seja nada melhor que colocar karts nessas pistas pequenas e ao mesmo tempo cheia de curvas durante algum tempo shigeru miyamoto e sua equipe trabalharam em cima de karts pilotos normais, onde cada um possuía um nome, mas se vestiam com uniformes iguais, identificados apenas pelas cores. Para tornar a coisa mais divertida e diferente, os pilotos possuíam latas de óleo, que podiam ser jogadas na pista e assim atrapalhar os concorrentes conceito era realmente legal. Porém, todos achavam o game sem personalidade. O visual sempre parecia um tanto genérico no final das contas. Shigeru Miyamoto então pensou, por que não usar alguma franquia da própria Nintendo para atrair um público já fiel? E de quebra, dar uma cara nova àquele jogo, entre aspas, sem graça. Aliás, por que não trazer os personagens mais famosos da empresa? Adicionar, por exemplo, o Donkey Kong e assim criar uma nova franquia. E já que Incluíram Donkey Kong, decidiram colocar outros personagens secundários. Isso mesmo, secundários. Então o elenco de personagens seria formado por Donkey Kong Jr., Super Mario, seu irmão Luigi, a princesa Peach, o dinossauro Yoshi, o cogumelo Toad e por fim o vilão Bowser. E também o seu aliado Culpa Trupa. Mas e o nome desse game? Qual seria? Donkey Kong Kart? Não poderia ser. Pois apesar de Donkey Kong Jr. ser o primeiro a ser adicionado, Lá já estava o que já era o principal personagem da Nintendo, Mario. E também teria que ter o Super, pois em geral, todo jogo da Nintendo lançado para o Super Nintendo tinha o um super no início do nome assim nascia Super Mario Kart pelo menos no nome as latas de óleo que nada tinham a ver com os novos personagens foram substituídas por cascas de banana e é claro isso foi referência ao Donkey Kong Jr. mas com a inclusão dos demais personagens também decidiram adicionar os outros itens que simbolizavam os demais como o cogumelo para o toad a estrela de invencibilidade para o Mario os cascos por culpa trupa e assim por diante a ideia inicial era que esses itens pudessem ser escolhidos e selecionados, mas perceberam que ao gerar as opções de maneira, entre aspas, aleatória, tornariam tudo mais divertido e desafiador. Coloquei esse entre aspas porque a equipe meio que dividiu os itens entre defesa e ataque. Como assim, Sui? Me explica melhor. Olha só, é mais ou menos assim. Os itens viriam de acordo com a posição dos competidores. Se estivessem nas posições à frente, recebiam receberiam itens de defesa para que pudessem defender as suas posições e o pelotão de trás receberia itens de ataque para que pudessem atingir os adversários e passar à frente uma sacada realmente de gênio de um gênio Shigeru Miyamoto tanto que essa mecânica é utilizada até hoje não só nos games de corrida do Mario em como toda infinidade de jogos similares lançados depois é um jogo de corrida, mas também é um jogo do Mario esteticamente o jogo também mudou muito, sendo totalmente adequado para o visual cartunesco dos personagens do reino dos cogumelos, criaram animações e pequenas piadas com as reações dos personagens, para que quando fossem atingidos, ou atingissem os adversários, o que deixou o jogo ainda mais carismático e fácil de conquistar, tanto as crianças, quanto o público mais jovem além do mais, um conceito legal que adicionaram a Super Mario Kart foi a opção de pegar diversos elementos dos jogos do Super Mario e adicionar num tipo de corrida desde itens e elementos estéticos até a possibilidade de criar plataformas e atalhos dos quais os personagens podiam se aproveitar se conhecessem melhor cada uma das pistas adicione também a manutenção e utilização correta dos itens e o uso do drift que quem sabia usar levava uma grande vantagem sobre os adversários já que não precisariam frear ou diminuir a velocidade ou seja ou seja, a equipe de Miyamoto pegou uma ideia que iria ser descartada e foi transformando e remodelando cada detalhe, pouco a pouco, até chegarem a um dos conceitos mais sensacionais pensados no jogo de corrida. Esse é um dos maiores exemplos da indústria no sentido de sair de uma situação de fracasso e rumar junto ao sucesso. Anos depois, vimos isso se repetir com a Capcom, quando o estúdio teve que cancelar algumas produções de Resident Evil e depois as transformou em outras franquias. Como Devil May Cry e Onimusha Por sinal já fizemos vídeos também sobre essas histórias aqui no canal O jogo certo no momento certo um dos grandes diferenciais que fez Super Mario Kart ser tão bom é a forma e a perspectiva do jogador quanto às pistas, onde no Super Nintendo elas já pareciam tridimensionais. Isso acontece por causa do recurso do console chamado Mode 7, que inclusive também foi utilizado no próprio F-Zero, onde os modelos criados para as pistas ficam em uma camada diferente do seu personagem e também do cenário ao seu redor, dando assim uma sensação de profundidade todo o resto desde os mínimos elementos do cenário até o seu personagem vão mudando de escala de acordo com o lugar onde ele está, com a câmera criando a sensação de que está se aproximando ou mesmo se distanciando, enquanto a pista é ao mesmo tempo rotacionada. Quer dizer, deram de fazer Super Mario Kart justamente no momento em que já era possível criar esse tipo de sensação. Utilizaram essa tecnologia também em outros jogos do estilo, como por exemplo Top Gear 3000, mas isso é tema para outro vídeo tudo funciona bem não bastava ter apenas boas ideias tecnologia de ponta e personagens carismáticos se o game não possuísse primeiro uma jogabilidade fluida e conteúdo que fizesse com que os jogadores gastassem um bom tempo com ele no modo single player de Super Mario Kart existe o modo Mario Kart GP ou Grand Prix onde temos um campeonato classificatório de melhor de três provas e o modo time trial onde participamos de uma corrida contra o tempo para chegar na frente o mais rápido possível. Já o modo multiplayer possui três estilos. Onde além de Mario Kart GP, existe o Match Race. Uma forma de corrida simples até a linha de chegada. O Battle Mode. Que é todo mundo se enfrentando num tempo determinado. E acertando o adversário o máximo possível. Sendo esse um verdadeiro caos. O modo single player é ótimo e bem desafiante de ser terminado. Mas o segredo da série Mario Kart como um todo. Está mesmo quando você joga com seus amigos. Afinal todo jogo multiplayer tem fator replay infinito. Já dizia um amigo meu. O legado de uma raça quarteirão Super Mario Kart foi lançado para o mundo todo em 1992 Como o segundo F-Zero estava programado, tendo apenas alguns meses de diferença entre algumas regiões A recepção não poderia ter sido melhor, pois em pouco tempo o jogo vendeu mais de um milhão de unidades E ganhou o selo da Nintendo Player's Choice, ou Nintendo Selects dependendo da região do jogo, chegando pasmem a quase 9 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro, onde 4 milhões foram registradas apenas aqui no Japão, sendo o segundo game mais vendido de todos os tempos do Super Nintendo, ficando atrás apenas de Super Mario World lembrando que Super Mario World vinha junto com muitos Super Nintendos então dá pra afirmar que Super Mario Kart foi o jogo mais vendido do Super Nintendo a terceira posição fica com a Coletânea de remakes de Super Mario All Star, seguido pela maravilha tecnológica chamada Donkey Kong Country. Só jogão nessas posições, hein? E eu acho que nem preciso dizer que a imprensa internacional abraçou completamente o jogo, com Super Mario Kart ganhando nota máxima em diversos veículos de imprensa especializados, além da aprovação com louvor de revistas renomadas como a EGM Famitsu. Min Machines e Next Gen era bem comum Super Mario Kart aparecer na lista de melhores jogos de todos os tempos ou dos mais influentes porém devido a suas continuações que aprimoraram e acrescentaram na franquia a cada lançamento o valor do jogo passou a ser mais histórico e referencial pois a ideia e conceito nunca mudaram radicalmente as revistas brasileiras como ação games número 20 apresentou detalhadamente todos os itens modos de jogo personagens pistas e ainda dava dicas para os iniciantes onde deram notas máximas para os quesitos de gráfico som e diversão ponderando apenas a dificuldade no modo single-player diziam que esse era um dos jogos mais divertidos da história da Nintendo e como bom veículo brasileiro deixava claro que para vencer em Super Mario Kart era preciso ter esperteza e malandragem o legado de Super Mario Kart ou da franquia Mario Kart é difícil de medir já que além de possuir continuações cada vez melhores e sempre trazendo mecânicas novas tanto na jogabilidade quanto nos acessórios e itens e até mesmo mudando e personalizando os próprios karts influenciaram dezenas de jogos e outras grandes franquias que tentaram se aventurar no subgênero que hoje chamamos de corrida de personagens desde rivais com o Sonic Sega All-Star Racing e Crash Team Racing a jogos da própria casa como Diddy Kong Racing e Banjo Pilot sem falar em jogos peculiares como Digimon Racing ou até mesmo Chaves Kart e pensar que tudo isso começou com um jogo que deu errado e que seria jogado no lixo fala a verdade essa história serve como aqueles livros de autoajuda ou aqueles documentários motivacionais não é mesmo mas é uma história real de um jogo único que na sua simplicidade se tornou gigante um tal de super mario kart eu estudava em uma escola chamada escola diocesana virgem do pilar na vila matilde zona leste de são paulo essa escola era administrada por padres e não sei porque tinha uma grande quantidade de descendentes japoneses. E a maioria tinha um Super Famicom. E eu era um dos que não tinha videogame da atual geração. Eu só tinha um Master System. E foi na casa desse amigo de escola que eu joguei essa versão aqui. A japonesa. Num Super Famicom que mandaram para ele aqui do Japão. E vou te falar, não há jogo mais legal que Super Mario Kart para se jogar com a galera. E eu falo isso até hoje. Mas eu só vou falar da minha história com Super Mario Kart de Super Nintendo. Porque com certeza eu quero falar dos demais jogos da franquia. A capa do jogo tem essa ilustração famosíssima. Parece que é idêntica à ilustração que tem no cartucho americano, mas se você comparar bem, elas têm algumas diferenças, principalmente nos traços. Parece que a versão japonesa é mais infantil, digamos assim. Mas as duas ilustrações são bonitas pra caramba. No verso tem todos os personagens do jogo e também uma ilustração com o Bowser e o Mario jogando Battle Mode. Você que gosta de manual, ó, o manual é pequenininho, mas é todo colorido, pelo menos na versão japonesa. Eu sei muito bem que a versão americana e a versão europeia o manual é maior, mas aqui olha que beleza, um monte de páginas todo colorido. E esse aqui é o cartucho de Super Mario Kart. Apenas o logo do Super Mario Kart e o Mario com seu Kart. Mas é um jogo bonito pra caramba, fala a verdade. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Super Mario Kart? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários.